Boa tarde, pessoal. Estamos aqui por uh, mais um webinar do Seminário de Etnografia Online, né? Uh, eu não vou me dilungar muito, uh, porque já uh, o nosso hóspede foi introduzido na no, na primeira parte deste webinar. Uh, só para lembrar aqui, né, temos hoje Pedro Paz, que vai falar da palestra... Uh, o que são os dados e onde habitam, introdução à data science, uh, e Pedro é uh, graduando em engenharia elétrica e eletrônica uh, na UP Poly e é engenheiro de software uh, do César, né? E também cabe remarcar que ele é fundador do coletivo Candeiro, né? Uh, então, uh, só esta rápida introdução, Pedro, porque acho que Uh, esse espaço interdisciplinar, o que nós estamos esperando são mais as suas colocações. Então, eu passo a palavra para Pedro e depois uh, vou voltar no depois da tua palestra para coordenar um pouco o debate e, eventualmente, fazer algum comentário ou perguntas. Bom, obrigado é, Então a palavra. Bom, gente, conforme foi é, representado pelo Alex, semana passada vocês também me conheceram. Eu peço desculpas por não ter conseguido participar na sexta. Acordei com a garganta inflamada e não tinha condição de participar. Deixa eu abrir aqui a Webcam. Vocês passam me ver. Pronto, acho que vocês estão me vendo. Bom, então o encontro de hoje, a gente vai dar continuidade ao que a gente estava discutindo na semana passada, só que hoje a gente vai, é, digamos, vai ser um encontro mais leve em termos de conteúdo, porque uh, não vai ter tantos slides, a gente não vai adentrar tanto em uso de caso, em falar um histórico como foi na semana passada. Hoje a gente vai conversar mais sobre um pequeno glossário de termos e para a gente complementar aquela visão do diagrama de Venn do que é ciência de dados, né? Lembra aquela, aquele diagrama que eu mostrei, que divide em três segmentos, na união de três disciplinas, o domínio, é, a expertise e domínio, a matemática e, por fim, a computação. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho melhor o que tem dentro desses dois especificamente, porque eu não posso falar de antropologia, mas o que é que tem dentro da matemática e o que é que tem dentro da computação que juntos compõem, e ajudam a é, ajudam a montar essa área multidisciplinar, que é a ciência de dados. Então, é, em seguida a gente vai ter esse debate, aí a gente pode puxar também assuntos da semana passada, quem quiser trazer, porque como hoje é mais um glossário, eu acho que não vai ter... Pensem como um epílogo, não, É menos na segunda parte é mais um epílogo. Então, eu acho que, não sei se tem tanto assunto assim para ter debate, mas acho que da semana passada a gente consegue extrair muita coisa. Então, eu vou começar aqui a apresentar. Bom, gente, vocês estão vendo aqui minha tela? Alô... Vocês estão me ouvindo ou eu preciso de uma confirmação? É é, está é, Estamos vindo ou estou vindo? Ok, é porque quando eu apresento aqui, eu não tenho o feedback gráfico. Aí. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver que eu estou com a apresentação em tela cheia e não consigo é, apresentar e passar, é, quer dizer, não consigo minimizar e ficar passando ela. Mas vamos desse jeito mesmo. Então, se é de dados, a gente vai conversar um pouco hoje sobre um glossário de termos aí, lembrando que semana passada apresentei esse diagrama de Venn para vocês, é, em que a gente compreende ciência de dados como uma interseção de três segmentos distintos, é uma área multidisciplinar, é, que vai reunir a matemática, a estatística, a, a do, o domínio de, de... o expertise de domínio, e a ciência da computação. Então, quando essas três áreas se unem, a gente tem o que hoje, de forma é, recente, vem sendo chamado de ciência de dados. Embora, como a gente já tenha conversado, isso é uma ciência muito mais antiga e muito dissociada da ideia de que não necessariamente tem que estar associada à ideia de computação. É, muitas vezes sendo mais associada à ideia de matemática e expertise de domínio. Então, com a computação as coisas mudam um pouco porque você começa a ter acesso a datasets, né, a conjuntos de dados gigantescos, enormes, como aquele caso que eu dei para vocês do CERN, como os casos mais recentes que a gente viu, como foi no, no mais recente, é, aquela fotografia ou imagem do buraco negro, que foi consolidada e criada a partir de dados que seriam impossíveis de serem obtidos há 100 anos atrás, porque a gente não tinha tecnologia em termos de computação para computar aqueles dados, e hoje a gente tem, finalmente tem. Então o que a gente vê é que hoje é indissociável, você não tem mais, não tem mais como você é, imaginar ciência de dados sem o poder da computação para auxiliar é a capacidade de análise mesmo. Então, hoje é uma área que tem uma presença constante da computação e cuja evolução muitas vezes está dependente, é codependente, na verdade, da computação. Então, a evolução do trabalho em é, análise e ciência de dados é codependente da capacidade de, de evolução da ciência da computação enquanto ramo de estudo. Então, tanto o poder de, de computação quanto o desenvolvimento de novas técnicas, a gente vê isso acontecendo agora recentemente com o desenvolvimento de novas técnicas na área de machine learning ciência, e inteligências artificiais. Então, vão sendo gerados insumos técnicos que vão é, criando novas técnicas que são aplicadas a data science. E aí, o que eu queria fazer agora era pegar esses dois ramos de ciência e de matemática e distinchar um pouquinho o que é que cada um, sabe? O que é que existe dentro de matemática e o que, é, que existe dentro de ciência que é aplicado a esse ramo que a gente chama de é, ciência de dados. Então, em matemática, a gente vai ter mais especificamente é, dois ramos da matemática que vão ser hiperaplicados. Poderia até... Na verdade, tem um erro aqui que eu cometi porque cálculo não é uma sub-área de álgebra, mas vamos ignorar isso. É, porque cálculo é uma outra área que, por si, é amplamente extensa e que pode ser amplamente aplicada. Mas seria um pouco é, difícil você apontar especificamente que conceitos do cálculo você vai querer extrair para o estudo de ciência de dados. Eu diria que é um, uma coisa meio guarda-chuva, sabe? Tudo em cálculo é importante. É, séries infinitas... É, as análises de, de Fourier, então toda essa, toda essa parte dentro de cálculo vai ser útil de alguma forma, mas eu acabei colocando ele como sub-área de álgebra o que é um equívoco, espero que me perdoem então é, dentro de estatística e probabilidade, que são dois ramos, mas que muitas vezes são enquadrados como um só, é, é sempre bom pontuar, são ramos distintos que trabalham com coisas diferentes, então estatística é um ramo que trabalha muito mais a ideia de agrupamento de conjuntos e visualização daqueles agrupamentos, e de sumarização, como é que você classifica. Então, é um trabalho muito mais de compreensão de conjuntos numéricos e de suas aplicações, enquanto probabilidade é uma outra ciência da matemática que atua no estudo das probabilidades é, de eventos é, distintos, de, de eventos acontecerem ou não, por exemplo. Então, eu acabei juntando as duas para ficar uma coisa mais sucinta também para explicar. Dentro dessas áreas. É, de estatística e probabilidade, a gente vai ver algumas coisas que tornam-se importantes para o estudo de ciência de dados, como dentro de estatística, a capacidade estimativa. Então, quando a gente fala de capacidade estimativa, imagina o seguinte, quando eu dei um exemplo na semana passada sobre a ideia de ciência de dados, antes mesmo da própria ideia de, de qualquer resquício, qualquer... Ideia de se pensar a ciência de dados, que foi um exemplo que eu dei sobre as enchentes do Nilo, e a partir da observação, a capacidade de predizer, é, prever né, aqueles acontecimentos, e assim você começa a canalizar o Nilo, porque você sabe quais são os enrolamentos em que você vai ter a cheia do Nilo, e quando é que ele vai inundar, as planícies ao redor, como é que você canaliza, para poder produzir uma agricultura é, próspera. Então, a capacidade estimativa ela é fundamental para isso, num contexto de que se, não fosse, se, não, se os egípcios naquele período não fossem capazes de observar, estimar, eles não precisavam ter a certeza, eles não precisavam acertar em cheio, eles não precisavam garantir, oh, eu sei que o volume de, é, água, de metros cúbicos de água que vai ser deslocado durante a alta do Nilo vai ser X, e por conta disso eu preciso cavar um canal que seja tão profundo para que eu possa canalizar. Não, eles não precisavam de uma essa atidão, mas eles precisavam de uma capacidade estimativa suficiente para que quando eles cavassem os canais, eles não cavassem. B, um, desculpa, duas opções. A, rasos demais, de modo que é, eles não iam conseguir canalizar o suficiente e aquele fluido ele não ia chegar, aquele volume de água não ia chegar até o destino final, porque se o canal ele não tem profundidade, imagina que a água ela vai esparramar, né? ela não vai ser canalizada como deveria. E a opção é, B também, de forma análoga, se o canal é profundo demais, ele também é, a o volume e o volume de, e por, se ele for profundo demais e longo demais, o volume de água que você está canalizando vai ser suficiente para chegar até o final do canal numa quantidade útil à plantação, por exemplo. Então a capacidade de observar, estimar, mesmo que dissociada de uma técnica específica, foi fundamental para que eles pudessem canalizar numa medida adequada, não digo perfeita, nem digo exata, mas adequada a fim das necessidades deles. E isso a gente vai observar ao longo do tempo que vai evoluindo. Surgem técnicas de estimativa, vão surgir metodologias e modelos que são utilizados para que a gente possa estimar grandezas com a melhor precisão. Novamente, sempre compreendendo o trade-off que quando você faz uma estimativa, você não está chegando necessariamente ao valor exato, mas é uma aproximação que vai te garantir minimamente o objetivo que você quer. Então, dentro da ideia de, de ciência de dados, tenha em mente que, é, que dentro de estatísticas estimativas são um ramo importantíssimo para que a gente possa trabalhar conceitos, trabalhar conjuntos de dados é, e realizar investigações, compreendendo que, por exemplo, eu tenho um conjunto de dados que se eu fosse, sei lá, ele tem um N, né? um conjunto amostral, por assim dizer, ele tem um conjunto é, do tamanho da população do mundo, é como se eu tivesse, sei lá, dados de... se eu tivesse cinco pontos de dados de cada pessoa, isso é enorme. O poder computacional para calcular isso é, seria não vou dizer tremendo, mas seria um trabalhinho para uma máquina é, um trabalhinho para uma máquina para um workstation Digamos assim, pessoal, né, para um computador pessoal. Então, será que eu preciso de todos esses dados? Será que eu posso realizar cortes? Será que eu posso criar estimativas e ir criando subconjuntos daquele conjunto amostral? Então, um pouco do trabalho de estimativa não é só estimar um número, mas, por exemplo, é, recategorizar ou reestimar dentro de conjuntos. Eu posso reestimar um conjunto em um novo conjunto. E, e essas são técnicas que vão surgindo ao longo do tempo, com o estudo da matemática e o estudo da no estudo da estatística. É, ferramentas de análise, uma que eu citei semana passada, que eu acho que é muito interessante, é a ideia da análise exploratória, que é, que é uma coisa que eu acho que é muito importante, sobretudo, para vocês, que é quando você parte, não do conjunto, mas da pergunta. Então, eu tenho um conjunto de dados, digamos, eu tenho um conjunto de morbidade por síndrome respiratória aguda. E eu tenho, ou mortalidade, né? melhor, eu tenho um conjunto de mortalidade por síndrome respiratória aguda. E eu tenho uma, eu tenho uma premissa, eu tenho uma hipótese que aquela mortalidade está associada de alguma forma à COVID-19. Então, eu primeiro tenho que pensar a pergunta que eu vou fazer para depois explorar aquele conjunto de dados e tentar provar a minha premissa através da análise daquele conjunto não é meramente a análise fria de um conjunto para extrair-se uma resposta, mas é uma pergunta que é feita em cima de um conjunto para aí sim você tentar comprovar aquela sua hipótese e assim formular uma teoria um, em, em torno daquilo, uma tese. né? É, e essa essa ideia da análise exploratória não é algo antigo, é algo novo. Assim, Ela é colocada no papel, acho que na década de 60, assim, para a memória, em um livro, e, e ela muda bastante a forma como a gente passa a realizar a análise, porque um, um exemplo interessante é que você tem um. Talvez eu vá sair um pouco pela tangente agora, é, vou tentar ser sucinto, mas na Segunda Guerra Mundial você tem um trabalho muito interessante sobre tiros em aviões é, militares dos Estados Unidos que sobrevavam regiões, eles tomavam tiro e queria se compreender. É, por que que só alguns por que que alguns aviões caíam e por que, que outros voltavam e naquele momento a análise que é feita eles começam a analisar o padrão de tiro nos aviões que voltam para tentar saber onde é que eles devem botar a blindagem e eles começam a perceber, ah, os aviões que voltaram tiveram muitos tiros, sei lá é, dentro do próximo cockpit, próximo ao trem de pousos, toda dando uma hipótese né, não, não lembro de cabeça qual é o exemplo que é dado com relação a isso mas aí, o que é que eles fazem os engenheiros botaram, a princípio, placas, chapas de metal, tentaram melhorar a blindagem nesses pontos. Mas, na época, é... o estatístico comenta, gente, isso não faz sentido, vocês estão colocando blindagem nos aviões que voltaram. O que vocês deveriam pensar é, onde esse avião não foi atingido? Porque o conjunto que você quer, não é o conjunto onde ele foi atingido, mas sim onde ele não foi atingido, porque isso implica que os aviões que caíram, justamente, foram atingidos naquele ponto. Isso não é uma regra causal, novamente. Você está criando uma correlação, mas você não tem uma noção de causalidade explícita. Ela pode estar implícita aí, porque você está associando a ideia de que se os aviões que não voltaram não tomaram tiros, por exemplo, nas asas, então, se eu colocar blindagem nas asas, eu vou conseguir fazer com que menos aviões caiam. É, isso depois passa a ser estudado na área de de economia comportamental como um viés, se chama acho que é viés do sobrevivente se não me lembro memória e isso acaba sendo muito interessante porque percebe que eles fizeram a pergunta só que da forma errada é, eles fizeram a pergunta por que que os aviões que voltam não caíram e a forma como eles conduziram a análise daquela pergunta dentro do conjunto de dados gerou uma tese, gerou uma resposta que está que completamente errada. Então, você conseguir utilizar uma ferramenta como análise exploratória para gerar perguntas e conduzir aquela pergunta ao longo de um conjunto de dados para você obter um, uma resposta ou para você conseguir comprovar aquela pergunta é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, de uma forma muito séria. Porque quando você não faz a pergunta séria, ou certa desculpa, ou quando você não conduz a pergunta dentro do conjunto de forma adequada, você pode obter respostas que não, não fazem sentido e que muitas vezes parece, não, podem não fazer sentido, mas que podem apresentar estatisticamente uma correlação. E isso é muito preocupante, muito perigoso, porque nem toda correlação implica em causalidade. E quando eu digo correlação... Imaginem correlação como eu tenho duas variáveis é, que variam entre si e eu tento implicar que existe uma, relação de, uma correlação entre as duas variáveis. Um exemplo muito claro é o que a gente chama de correlação espúria, que é quando você tem duas variáveis que você obtém uma resposta que indica que há é uma correlação entre essas variáveis, mas que é completamente falsa, porque não implica em causalidade. Um, tem, tem um livro, tem um site muito legal que eu acho que... Estudios, estatísticas, alguma coisa assim, eu posso abrir depois da apresentação, que ele traz uma série de gráficos bem legais sobre correlações que não fazem sentido algum. E uma dessas correlações que eles colocam lá, por exemplo, é a quantidade de suicídios por ano e a quantidade de filmes que o Nicolas Cage fez por ano. E se você analisar friamente só as variáveis, de fato, quanto mais filmes o Nicolas Queijo faz por ano, maior o número de suicídios. É alguma coisa assim, assim ah, suicídios em piscinas, acho que é alguma coisa assim que eles colocam. E, gente, se você olhar só as variáveis, você vai ver que elas sobem de forma correlata, as duas sobem ao mesmo tempo. Então, você consegue implicar que há uma correlação, mas você não pode dizer que há uma causalidade, porque seria impossível que os filmes do Nicolas Cage causassem suicídios em piscinas. É, por isso que é tão importante que, quando a gente conduz essa ideia de, de análise de um conjunto a partir de uma pergunta, a gente realize isso de uma forma muito rigorosa, e que a gente questione sempre quais são as conclusões que a gente está chegando justamente para tentar reduzir a chance de você cair numa correlação espúria. É claro que a gente vai ter mecanismos e metodologias matemáticas também para evitar essas correlações. Mas sempre questionar-se, sempre manter-se cético com relação às conclusões que são é, implicadas é fundamental num processo de análise de estatística. Então, é, seguindo, a gente vai ver... É, ferramenta de visualização, então, isso está mais relacionado com estatística, novamente, a gente vai falar sobre é, segmentos de visualização de dados, modelos de visualização, então, a gente vai ver histograma, a gente vai falar de gráficos de barra, gráficos de é, roda, todo tipo, diversos, N tipos de gráfico, mapas, que são ferramentas de visualização, então, esse acaba sendo um trabalho muito importante, porque muitas vezes... Ele não apenas auxilia, mas ele gera novos insights. Quando você plota algo, por exemplo, num mapa, e você começa a observar aquilo ali também na perspectiva geográfica, e, e, e quando eu digo geográfica, não me refiro apenas à geografia física, mas à geografia humana também. Então, quando você plota um dado sobre, sei lá, é, a gente estava falando de mortalidade, pronto, quando você plota um gráfico de mortalidade... Por conta de síndrome respiratória aguda, e começa a observar os pontos onde você tem maior incidência daquilo, você começa a observar outras correlações, você começa a criar novos insights sobre aquele dado. A gente tem. A, a gente vê muitas vezes a visualização apenas como uma ferramenta de exposição, ela não é só de exposição. Ela é uma ferramenta que auxilia a análise quando utilizada de forma adequada. Então, é necessário compreender qual é o mecanismo de visualização mais indicado para o que você quer fazer, e a partir disso, plotar e tentar observar para ver se você tira novos insights, se você tira novas correlações, com base naqueles dados plotados. Além, obviamente, da técnica adequada para plotar aquela, aquele, aquele conjunto de dados é, adequadamente. Então, por exemplo, não faz sentido você querer plotar uma latitude e longitude como se fosse um gráfico de barra não, não funciona não não, não, não funciona não não enquadra tipo um conjunto de dados que você tem que é um ponto né, uma latitude e longitude não pode ser plotado como um gráfico de barra você vai ter que como que plotar ele de outra forma você pode pensar sei lá no scatter no histograma no scatter plot que eu não sei o nome em português você pode pensar num, num mapa enfim, você pode pensar em outros formatos, mas não faria sentido imaginar um gráfico de barra Então, é só um exemplo. E o teorema fundamental de Bayes, que é um teorema fundamental da área de probabilidade, que vai ser é, fundamental para o que a gente chama de é, análise probabilística moderna. Né? Os campos de probabilidade modernos que vão surgindo a partir do século XIX, eles surgem muito através da das descobertas que Bayes faz na, na análise de probabilidades e eu estou pensando como é que eu coloco isso em termos mais simples para explicar. Hum. Bom, eu vou pensar um pouquinho sobre isso, mas vamos ir para a álgebra e depois eu volto para Bayes se for o caso. Dentro de álgebra, alguns campos que são importantes serem estudados na perspectiva de essência de dados, são dois de álgebra, especificamente, que são as equações lineares. Então, quando vocês lembram no ensino médio, quando a gente estudava, ou talvez no ensino superior, para quem teve alguma base de exatas, é, sistemas lineares, quando você tem, por exemplo, é, N, N, N equações lineares, e você precisa é, resolver esse sistema, ou indicar se ele é um sistema possível determinado, ou um sistema impossível, ou um sistema possível indeterminado. Então, é, isso vai ser muito importante porque em computação grande parte das coisas que a gente trabalha são matrizes, e uma forma de você expressar matrizes, sobretudo quando você tem incógnitas, através de equações lineares, então isso vai ser muito importante para auxiliar você em atividades relacionadas à computação, se vocês forem trabalhar com Python, R, alguma linguagem de programação e alguns tipos de cálculos estatísticos específicos que vão precisar que vocês trabalhem com sistemas lineares, é, é bom você ter alguma base nisso, Eu não diria que você tem que fazer um curso de álgebra linear, mas sim, ter alguma base suficiente para que você compreenda minimamente o que é que você está fazendo e para que serve aquilo ali, é importante. O mesmo aplicaria álgebra linear, é, a ideia de vetores, a ideia de subespaços, vetoriais, tudo que a gente vai desenvolver matrizes, obviamente, tudo que a gente vai desenvolvendo de álgebra linear, é altamente utilizado em computação, sobretudo em atividades que são relacionadas a cálculos de, por exemplo, qualquer coisa que você vai mexer hoje em dia com gráficos, e quando digo gráficos são imagens, por exemplo, com computação gráfica, você vai precisar de matrizes. E o computador ele trabalha muito com matrizes. As matrizes são eficientes, digamos assim, em formas de você agrupar e calcular é, sequências dentro da computação. E como eu disse, cálculo é, é uma área extensa, Não seria um, eu não poderia indicar, não poderia dizer um conteúdo específico de cálculo que você poderia estudar, mas a área como um todo tem aplicações diversas é, dentro. Então, vamos dar um exemplo, foi até difícil dar exemplo, porque eu teria que citar uma coisa dentro de cálculo. Por exemplo, se eu fosse querer falar alguma coisa sobre aceleração, eu teria que citar derivada, e não sei se faz muito sentido, mas a área em si é importante. É, se alguém tiver uma dúvida, ou se eu estiver falando muito rápido, ou se eu estiver inteligível também, falando de conceitos que estão um pouco assim, se a minha linguagem não tiver acessível, por favor, me chame a atenção para que eu tente botar em termos mais acessíveis a coisa do tipo, porque eu compreendo que mesmo sendo um glossário, é, ao utilizar minhas palavras para definir é, minhas palavras nem sempre são acessíveis. Então, gente, por favor, me interrompam se eu é, não tiver claro, tá? Tranquilo, Pedro. Ok. E eu vou depois voltar para o terreno de beijo para pensar como é que eu dou um, uma, uma explicação simples dele. É... Vamos para a computação agora, que, então, a mesma ideia que eu apliquei a matemáticas é aplicar um pouquinho a computação para que a gente distrinja alguns segmentos da computação que são bem utilizados é, dentro da área de ciência de dados e que são importantes, caso vocês queiram adentrar ela é, de forma, digamos assim, queiram se especializar nisso, porque, assim, tudo que eu estou falando aqui é um glossário, mas não é obrigatório. Se vocês vão utilizar uma ferramenta como, é, me parece que é o que vai ser usado na próxima oficina que vocês vão ter, na prática, essas coisas aqui, elas não são obrigatórias. Elas são legais, e isso aqui também, o que eu estou mostrando aqui é o, o que é aplicado a data science, a ciência de dados na perspectiva mais ampla, né? como área. Não é o que uma pessoa que vai usar data science precisa saber. É, até porque, imagina assim, se todo mundo que vai trabalhar com matemática é, ou, sei lá, se todo mundo que vai utilizar o teorema de Bhaskara precisar saber de toda a matemática por trás da ideia do teorema de Bhaskara, ninguém usaria o teorema de Bhaskara. Então, é, então, essas são simplesmente exposições do que, é que essas áreas usam por trás, mas não é algo obrigatório que todo mundo tem que ter um domínio, sabe, muito profundo para que possa usar. E até como eu disse. Na aula, na, no, no encontro passado, mais importante do que a técnica é o domínio, é, a expertise de domínio, a compreensão de domínio, porque se assim, você não tem a compreensão de domínio, a pessoa não tem como fazer a pergunta que vai ser conduzida ao longo do, do conjunto de dados. Então, dentro de computação, a gente pode dividir em quatro segmentos que eu considero os mais importantes, é, as linguagens de programação, as estruturas de dados, o sourcing de dados, e eu coloquei uma que é um pouco uma miríade. Aí eu coloquei machine learning, inteligência artificial e algumas outras coisas que entram aí, como visualização de dados. Em linguagem de programação, a gente hoje tem duas linguagens que são é, quase ubíquas dentro da área de ciência de dados, que é R e Python. R é uma linguagem que ela surge lá no Bell Labs com o intuito de ser usada para estatística. Ela foi pensada como uma linguagem que a gente chama de linguagem de domínio específico, que são linguagens que são pensadas e criadas para um domínio, e nesse caso o domínio dela é estatística, ela foi criada com aquele objetivo. Enquanto o Python é o que a gente chama de uma linguagem de uso genérico, uma linguagem de uso diverso, uso geral, se ela tem um nome, acho que é a linguagem de uso geral. Que são linguagens que não são criadas com um domínio em mente, mas com a ideia de que ela pode ser aplicada a diversas Áreas a diversas aplicações diferentes, cada uma delas tem sua vantagem, tem suas vantagens. Alguns vão dizer que Python é mais simples de compreender, eu, eu até concordo. É, Outros vão dizer que Python é lenta e que a repórter mais rápida e que a oferece, digamos assim, ao ser da caixinha direto dentro da linguagem, ela oferece para você é, mecanismos melhores para você trabalhar com modelos estatísticos, enquanto com Python. Você vai ter que ou utilizar uma ferramenta de um terceiro, ou modelar você mesmo, e que isso pode significar um trabalho que muita gente não quer ter, é, porque simplesmente está analisando o dado, não, tá, não quer programar. A pessoa quer analisar aquele dado, aquele conjunto. Mas qualquer uma dessas duas linguagens são linguagens, então são ferramentas. É, e Você tem ou compreender o maior número de ferramentas é muito bom, é sempre bom porque... Para quem só conhece martelo, tudo é prego, né? Então, quanto mais ferramentas você conhece, melhor, porque você vai compreendendo melhor quais utilizarmos para que tipo de problemas e você consegue também começar a enxergar os problemas dentro de suas especificidades. As, co as coisas deixam de ser apenas pregos, para se transformar em pregos, rebites, parafusos, fusos, é, e etc. Então, é, você conhecer um maior número de ferramentas te dá essa liberdade também, de poder utilizar as ferramentas conforme a necessidade. E eu botei outras aqui embaixo, porque a gente vai ter uma segmentação de outras linguagens que são utilizadas muitas vezes em domínios, novamente, assim como R, linguagens de domínio específico, ou linguagens que vão ser usadas para determinadas coisas. Então, um exemplo disso é o que a gente chama de SQL, que é uma linguagem utilizada dentro de banco de dados, e que é uma linguagem de domínio específico, ou outras linguagens que a gente pode colocar aí que não são de lindamento específico, mas que não são é, comumente utilizadas no meio para a ciência de dados. Embaixo eu coloquei estruturas, porque essas três estruturas, eu diria que são essas duas que estão em cima, e a terceira é um conjunto, são muito importantes é, a compreensão de como elas funcionam e como trabalhar com elas. JSON, que é uma estrutura de dados... É... que é um tipo de estrutura de dados que não é tabular, então ela não você não, você não consegue imaginar ela como uma tabela. E CSV que é literalmente a ideia de uma tabela, só que inve... imagina que ela trabalha do Excel, em vez de você ter os quadradinhos separando as coisas, você tem vírgulas. Então ela é basicamente um conjunto de dados separado por vírgulas, isso é CSV. E dados tabulares de forma geral. Quando eu digo dados tabulares, eu estou falando, sim, de dados por exemplo, o CSV é um dado tabular o TSV, que é a ideia do CSV só que em vez de uma vírgula como separador você tem um espaço, ou um tab é, e XL, XLSL que é o formato do Excel é, ou o formato e também tem o formato do, do OpenOffice que eu não lembro o nome, mas esses dados, esses formatos, eles são importantes porque na maior parte das vezes, vocês vão trabalhar com dados tabulares. É, seja na planilha, ou seja um arquivo do Excel, seja um CSV, seja um TSV, vocês vão trabalhar com dados tabulares de alguma forma. Mas na maior parte das vezes, vão ser dados tabulares. Mesmo que vocês não trabalhem com programação, mesmo que vocês só, sei lá, forem usar um programa lá que vocês vão usar de, de análise e tal, os dados que vocês vão usar para alimentar esse programa na maioria das vezes, vão ser dados tabulares. E tem uma compreensão de como um dado tabular funciona, é, que é uma coisa mínima, isso é uma coisa tranquila de aprender, é só a ideia de que você vai ter que ter um cabeçalho que indica, é, o, ou não, né? você tem dado tabular que não tem que cabeçalho, mas você pode ter um cabeçalho que vai indicar é, o nome daquelas colunas, e que os dados são separados por vírgula, e que a ideia é que elas vão formando colunas. Né? Então você tem linhas e colunas, e vírgulas que indicam que são separador entre cada célula para qualquer pessoa que já trabalha no Excel, com o Excel, o que eu estou falando não é uma coisa do outro mundo, mas é uma coisa que se torna bem importante, porque muitas vezes esses dados eles não vão vir em formato de Excel. Eles vão vir em formato CSV, que o Excel abre, o Google Sheet abre, tantos outros programas de dados tabularizados. Mas é bom ter essa compreensão do que é que aquele dado representa. E no terceiro campo eu coloquei sourcing de dados e a ideia de você extrair dados de alguma forma e existem n formas distintas eu coloquei três aqui mas gente a obtenção de dados é uma coisa que se eu fosse falar todas uh, a gente não ia ter tempo para mais nada então quando eu falo de sourcing eu estou falando de data mining que aí a gente pode pensar é, você pegar um data surge da vida pegar um, um, um Conjunto de dados DataSource, depois aplicar a ferramenta de data mining para extrair os dados que você quer, porque muitas vezes o que data mining é, na verdade, é isso: é você ter um conjunto de dados gigantesco e você só quer uma porção dele e você tem que limpar, tratar, é, separar, classificar os dados que você quer para poder extrair. E data mining vai te, vai te ajudar muitas vezes realmente com esse trabalho de, de obter esses dados de forma mais útil, porque. Como eu disse antes, na área de estatística, a capacidade de você selecionar apenas o que lhe interessa é fundamental quando você vai fazer uma análise. A automação, quando eu boto automação aqui, eu estou me referindo a atividade de automação de browser, especificamente, como por exemplo, às vezes eu quero realizar uma pesquisa no Google, ou quero realizar uma pesquisa num site, esse site, sei lá, ele tem um formulário, ele tem um monte de campo, ele é um tipo tem que fazer uma navegação mega complexa para finalmente chegar onde eu quero. Então o que muitas vezes tem se feito mais recentemente são tarefas de automação em que em vez de você abrir o browser e ir navegando e clicando nos lugares, você programa um script, um, um robozinho que ele vai entrar naquele site, ele vai extrair aquele conjunto de dados que você quer e vai salvar para você. Muitas vezes ele já vai aplicar também. É, limpeza, já vai fazer a classificação e já vai selecionar especialmente o que você quer, e depois ele salva para você como um conjunto. Então é, muita gente chama isso de web crawling, mas é porque tem vários nomes e tem várias técnicas, então eu preferi chamar de automação e colocar num guarda-chuva só. Mas imagina isso como tarefas de automação de obtenção de dados, geralmente em sites, mas que podem ser aplicados também a outros a outros lugares. Então, sei lá, se eu tenho um, um texto gigantesco que eu quero extrair daquele texto um conjunto de dados, às vezes eu vou te, ter que utilizar tarefas de automação para que ele possa é, acessar e extrair. Então, sei lá, se aquele texto está separado em vários arquivos diferentes, esse tipo de coisa. Então, seria uma atividade de automação. <risos> em terceiro caso, eu botei formulários. Por que formulários? provavelmente vocês já trabalham com formulários, provavelmente vocês já mandaram formulário do Google, vocês já fizeram formulários físicos, em etnografias, ou o que for, e conduzir entrevistas é uma forma de sourcing de dados, é uma forma de você obter dados, e é muito importante. Então, existem melhores e piores maneiras, existem é, formulários, sites que produzem formulários que são mais bonitinhos do que aqueles do Google, existem formas de você fazer formulários no papel, que não necessariamente tem que ser no formato de pergunta, então, se eu estou fazendo uma contagem, por exemplo, não preciso necessariamente é, simplesmente fazer uma indicação de, de, de campo, por exemplo, de botar, sei lá, é, um, um é, dois, três, quatro, cinco ou mais. Então, eu posso pensar formas diferentes de é, anotar aquele dado do que simplesmente botar, eu posso simplesmente anotar um número, eu não preciso marcar um xzinho, Ou eu posso marcar um xzinho. Ou eu posso utilizar uma palitinho. Então, assim, você vai ter N formas diferentes de você formar, é, formatar formulários conforme a necessidades. E é uma forma extremamente válida e extremamente importante de sourcing. E muitas vezes os dados que esse formulário traz não são dados objetivos, são textos, são respostas que são qualitativas. E para essas respostas, vocês vão ter que aplicar. E a gente entra no quarto tema, que é Machine Learning, Inteligência Artificial e outros. E aí, quando você trabalha com texto, você usa uma das coisas que é o meu shadow, que se chama NLP, que é Natural Language Processing, que é a ideia de processamento de linguagem natural. Não tenho como adentrar a tecnicalidade como ela funciona por debaixo dos panos. Mas imagina que eu preciso é, programar um computador que precisa ler um texto e eu preciso começar a identificar padrões naquele texto. Então, de forma muito ingênua, o que, que a gente pode começar a fazer? Como é que a gente começa a quebrar um texto de modo que eu possa separar, isolar e estudar isoladamente? Porque se eu coloco o texto inteiro na frente de um computador, é um trabalho muito mais complicado do que, imaginem, se eu pegar aquele texto e se eu quebrar ele em palavras. Ou melhor. Se eu transformar o texto num corpo linguístico, como, é, como a gente chama dentro da área de análise de linguagem natural. Então, quando eu transformo num corpo linguístico, eu, eu começo a excluir coisas do texto. Por exemplo, eu preciso de, de artigos. Eu preciso de artigos num texto? Eu vou fazer análise do texto. Não, então eu posso excluir os artigos. Eu preciso de... Hum, é, acho que conjunções adverbiais de ligação de do essas coisas né talvez não então você começa a excluir coisas do texto e no final você vai ficar com um corpo linguístico que talvez se você for ler não vai fazer muito sentido mas que no computador você conseguiu agora fazer o que a gente chama de chunking que é você quebrou ele tão em, em granulou o texto de forma tão é, tão é, tão granular e você consegue isolar as palavras e estudar essas palavras. Então, como você começar a estudar, por exemplo, frequência de palavras, e sei lá, digamos que eu vou pegar, hoje teve debate, não teve? Então, digamos que eu vou pegar o... as falas do candidato João Campos ao longo do debate, transformar num texto e eu quero analisar a frequência das palavras que ele utilizou. E aí eu posso observar, por exemplo, que ele utilizou a palavra engenheiro Diversas vezes, sei lá, sete vezes, oito vezes, um palpite. Então você começa a conseguir extrair é, informações úteis a partir da análise de frequências, mas outras análises também existem. Você pode fazer uma análise de sentimento. Então você começa a utilizar algoritmos, instruções. Então, digamos que eu quero analisar qual foi o sentimento de um, de um discurso de debate. Um algoritmo, ele não precisa nem de uma inteligência artificial, ele só precisa de um elemento classificador. Então, eu tenho um conjunto de palavras e eu digo, ó, isso aqui é uma palavra que indica felicidade, isso é uma palavra que indica tristeza, isso é uma palavra que indica blá blá blá. E esse algoritmo, ele vai pegar esses, o meu corpus, ele vai pegar aquele meu texto e ele vai procurar aquelas palavras dentro do meu texto. Isso aqui é uma explicação muito simples que eu estou tentando dar, mas na prática é mais complexo do que isso, não é só isso. Então, se alguém já sabe do que eu estou falando... É, eu sei gente, é mais complexo mas eu estou tentando quebrar em uma coisa mais simples então a ideia, por exemplo de uma análise de sentimento de palavra, ele vai pegar essas palavras que ele já sabe é, qual é o sentimento que está é, relacionado com a palavra, vai procurar o número de ocorrência daquela palavra no texto e vai começar a fazer digamos que é, a palavra alegre ela tem uma pontuação de mais 3 e a palavra morte tem uma pontuação de menos 2 então ele vai começar a somar e tentar no final chegar com pontuação e a partir dessa pontuação, ele, digamos assim, tem, uma, tem um, um gradiente do qual ele consegue avaliar se aquela pontuação indica felicidade, se aquela pontuação indica tristeza, o grau de felicidade, o grau de tristeza e isso é um algoritmo hiper simples Você tem algoritmos hoje que utilizam machine learning, que são muito mais complexos, que conseguem avaliar diversos sentimentos, não apenas alegria e tristeza. E esse caso que eu estou dando... Ele é um caso bem binário, é, embora ele seja um gradiente, ele tá, é um degradê de duas cores, de preto e branco, mas ele não consegue lateralizar, ele não consegue pegar outros sentimentos, são dois sentimentos apenas. Em casos mais modernos, a gente consegue extrair muito mais coisas, muito mais sentimentos, porque você tem a capacidade de, de analisar isso de forma lateral, é, você consegue aplicar isso a outras... A, Outros conceitos. E aí, dentro de NLP, a gente ainda vai ver coisas que são bem interessantes, como a classificação. Mas eu vou deixar isso para o próximo slide, que a gente vai falar mais sobre NLP lá. É... Big Data, eu coloquei aqui como um conceito, não a técnica, é um conceito, que é aquele conceito que a gente já tinha discutido antes, de por que, que hoje é tão diferente? Por que, que a gente está vivendo um processo hoje que é distinto em relação ao que se vivia 100 anos atrás? volume e velocidade. A gente produz hoje mais dados do que a gente já produziu na história da humanidade. Então, os conjuntos são tão grandes que a gente não pode mais utilizar as mesmas técnicas que a gente usava 100 anos atrás. E para isso é necessário o desenvolvimento de novas técnicas, de novas é, capacidades computacionais para que a gente possa trabalhar esses dados. E, finalmente, visualização de dados. Quando a gente fala em estatística, a gente tem uma ideia de visualização. A gente tem ideia relacionada a tipos de gráficos, mas quando a gente fala em computação é, visualização de dados ganha um novo é, palco não sei se alguém já viu o, os editoriais que o New York Times faz às vezes com, uns, com visualizações de dados que são sensacionais ou se alguém já viu aqui no Brasil o mapa da violência o PC Index dos Estados Unidos tem, tem um, uma miríade de sites que usam é, ferramentas de visualização de dados. Oi. Eu, eu, eu, quer comentar? Desculpa. Tem alguém com o microfone aberto. Acho que ele fechou. Pode continuar, Pedro. Ah, ok. Então, a gente tem uma miríge de sites que vão Utilizar é, novas formas de visualização de dados, que obviamente tem um respaldo na área de estatística, mas que quebram, tam, é, mas que quebram com o padrão. Que não, não é simplesmente você exibir um gráfico de, de alguma coisa, não é simplesmente você montar um gráfico de, de barras, é você contar uma história através. E é um, uma, a data, visualização de dados é uma área incrível, porque ela está mais ligada à construção narrativa, muitas vezes, do que essencialmente a matemática. A computação é também mais estatística. Então, é que história você quer contar através daqueles dados e como é que você pode representar isso. Como é que você pode conduzir a narrativa é, visualmente. E, assim, tem site, tem casos, tem gente que faz isso de forma sensacional. E quando eu digo sensacional é porque são capazes de contar uma história com dados. É, no Brasil tem o Volt Lab. O pessoal do Nexo também já fez matérias muito interessantes utilizando ferramentas é, de data vis, que produzem resultados excepcionais então, assim tem muita gente que faz coisa muito legal com isso eu vou deixar machine learning para daqui a dois slides então eu vou pular aqui eu estava falando de NLP antes e a gente falou sobre alguns usos, é, aqui eu vou trazer alguns outros, e, então um desses usos é a análise de discurso que é aquilo que a gente começou a falar sobre é, análise de frequência, análise de, de emoção, padrões temáticos, classificação de texto. E que isso é uma coisa que é muito usada hoje em dia. O pessoal faz isso o tempo inteiro com os discursos do Trump, né? Para analisar os discursos dele. Hoje em dia já tem gente que usa análise de discurso até para fazer fact-checking, para verificar fake news. Então, assim, é bem interessante porque eles tentam extrair, é, usam análise de discurso como forma de extração. Eles querem extrair qual é a, o tema qual é o mote e qual é, sei lá, a hipótese dentro do discurso, e aí eles já fazem a pesquisa daquela hipótese para ver se aquilo é trata-se de uma fake news, por exemplo, ou não. Então, você tem é, N aplicações na análise de discurso que são geniais. É, uma outra coisa que eu ia trazer era a sumarização de conteúdo ou de categorias pré-determinadas. Então, digamos que eu tenha um, um texto qualquer, digamos que eu tenha, sei lá, um... um um texto, um texto que eu obtive lá e eu quero categorizar aquele texto. É um texto sobre o quê? Aquilo ali é um texto sobre irrigação no tempo dos egípcios. Beleza. Eu, eu sou capaz de classificar aquilo ali, porque eu li o texto e minha capacidade de, de interpretação de do texto e junto a minha capacidade associativa de associar o que eu interpretei com algo que eu já conhecia, que é o Egito Antigo, irrigação, ou, ou às vezes sem nem fazer essa, a capacidade associativa com algo que eu já conhecia, meramente com a capacidade de interpretação e leitura do texto. Mesmo que eu não saiba o que é irrigação, mesmo que eu não entenda o que significa irrigação e antigo, nós, seres humanos, somos capazes de ler um texto e classificar ele, sumarizar, mesmo que a gente não entenda do que ele trata. É, e isso é uma coisa que se faz com é, o com processamento de linguagem natural, que é a sumarização de texto, que é a classificação de texto. E com machine learning tem gente que consegue fazer isso com categorias não determinadas. Então, é, com NLP você na maioria você vai ter que ter as categorias pré-determinadas e alguma coisa que dê um indicativo do que é a categoria. Mas é, com machine learning você faz isso é porque são coisas, que, desculpa gente, são coisas que estão em conjunto. É uma é uma uma aplicação que envolve NLP e Machine Learning, na maior parte das vezes. É muito raro ver casos de, de sumarização hoje em dia que não vai usar Machine Learning. Mas, bom, é, a ideia por trás é basicamente como eu estava dizendo, você pegar um texto e você ser capaz de classificá-lo dentro de categorias pré-determinadas ou não. E isso é uma coisa incrível. Assim, mais recentemente, as aplicações são diversas, porque a própria ideia de análise de sentimento, de certo modo, é uma classificação. Ah, então, a gente pode dizer que é um subproduto. É, chatbot. Não sei se alguém aqui já chegou a interagir com chatbot. Provavelmente sim, que é uma coisa que está tão comum hoje em dia. Então, sabe aqueles é, negócio que tu vai falar no Facebook e não há é uma pessoa que está falando do outro lado, esse sim um chatbot. Tem alguns chatbots que são bem, bem mais é, evoluídos, por assim dizer, que são bem feitos que eles têm a capacidade de compreensão de linguagem natural muito grande. Então, sei lá, se você quer fazer um pedido de uma pizza, você não precisa ficar navegando entre menus. Você pode simplesmente dizer, eu quero fazer um pedido de uma pizza grande de quatro queijos no endereço tal, tal, tal, tal. E ele é capaz de conduzir e compreender aquilo ali sem você ter que ficar clicando, escrevendo em campo de texto, simplesmente com uma frase inteira, ele é capaz de extrair sua intenção e extrair entidades, como, por exemplo, Tamanho da pizza, sabor da pizza e endereço, e a partir disso lhe conduzir ações. Isso é uma aplicação de é, NLP com Machine Learning. E por fim, um exemplo que eu queria trazer era de geração de texto. Não sei se a quem aqui já viu, eu vou mostrar depois. Eu vou abrir é uma ferramenta chamada GPT-3, que é produzida pela OpenAI que gera textos, e assim, é uma inteligência artificial com aplicação de machine learning, com, quer dizer, inteligência artificial com aplicação de NP, que é capaz de produzir textos, e muito interessante é distinguir de um texto humano, você, se você não sabe, a chance de você, assim, palpitar, de certeza, é 50%, sim, mas tipo, é, é, é difícil você olhar para aquilo e dizer, não, claramente é uma máquina, sabe? é bem impressionante e esses teses eles, eles fazem sentido, né? Se um aglomerado de palavras, não um gerador de lero, lero. Ele tem um, um tema, ele é, ele tem uma ideia que um mote, por assim dizer. E aí eu trouxe aqui, por fim, é, inteligência artificial e machine learning. Então, algumas aplicações, algumas ideias por trás. Eu fiquei pensando muito se eu traria para hoje uma explicação de como machine learning funciona. E acho que a explicação mais simples que eu consigo trazer é a ideia de que você vai ter um, uma caixa preta que você alimenta ela com duas entradas. Uma entrada é o que a gente chama de conjunto de teste, que é um exemplo, sabe? Você vai preparar, digamos, vamos pegar esse exemplo de reconhecimento de imagens. Então, você vai mostrar um monte de rosto para essa caixa preta e você vai dizer... Que quais rostos são humanos e o que é que não é rosto. Você vai mostrar um monte de rosto. e, às vezes, você nem precisa mostrar o que não é rosto. Às vezes, você só precisa mostrar o exemplo positivo. Você não tem que dar um negativo. Então, você vai mostrar tipo o que é rosto, o que é rosto. Você mostra um monte de rosto para essa caixa preta. E depois, você alimenta ela com um rosto que ela nunca viu, com um rosto novo. E, e essa caixa preta ela faz dentro dela uma série de computações que aí eu não tenho como entrar nessa seara, mas eu acho que é muito mais produtivo vocês realmente imaginarem como uma caixa preta, mas que é um dispositivo, é, assim, é uma computação que ela vai fazer, ela vai pegar aquele rosto que ela nunca viu e ela vai extrapolar os rostos que ela já conhece num índice que garante a ela, entre 0 e 1, um, é, o com certeza ela tem daquilo ser um rosto humano, é o que a gente chama de fitness, e ela vai cuspir uma conclusão é, que é basicamente uma resposta entre 0 e 1 um, do com certa ela está de que aquilo ali é um rosto, em alguns casos ela nem cospe, a certeza ela só cospe se é ou não, é binário porque você tem um threshold, você tem um limite que é estabelecido por humanos, então sei lá, qualquer coisa abaixo de 0.7, eu não quero que você considere um rosto ela vai cuspir como uma negativa, mesmo que ela identifique que é possível que seja um rosto. E qualquer coisa a partir de 0.7, eu quero que você categorize sim como rosto. É, essa seria uma explicação muito simples e muito por cima do que é Machine Learning. Que é literalmente um, um mecanismo que você vai utilizar para ensinar uma máquina a identificar um padrão com base num conjunto de treino. E a partir daquele conjunto de treino, ela é capaz de aprender e passar a extrapolar, identificar aqueles padrões em novas entidades que você alimenta ela. Essa seria uma explicação por alto do que é machine learning. É... E a aplicação obviamente de reconhecimento de imagem eu acabei de citar, né? Um exemplo de reconhecimento de rosto. Mas você pode aplicar isso a diversos segmentos. Hoje acho que já tem aplicações na área de queimadas para identificar dentro de é, fotografias aéreas ou também fotografias de, de satélites. É, queimado de forma automatizada, para que você não tem né, que ter um humano olhando para aquilo ali e distinguindo, porque a, a fotografia de satélite, dependendo de qual é o tipo de câmera, não é uma fotografia como a gente está pensando, às vezes é só um degradê de cores. E Então você vai aplicar em cima disso filtros que vão lhe que vão, assim, mostrando um pouco mais e dando a entender o que é que é aquilo ali que você está vendo. E às vezes é mais fácil para um, um, uma máquina compreender o que ela está vendo do que um humano que tem que olhar aquilo ali, fazer processamento na cabeça e depois interpretar e é, isso aí parece queimado. Então é, você tem uma miríade de aplicações na área de reconhecimento de imagens. É uma coisa muito extensa assim. Você tem aplicação médica, você tem aplicação na área de vigilância, é infinito. Predição. Então, outra forma de pensar isso são algoritmos onde você vai alimentar ele com um conjunto... É, novamente, a mesma ideia de machine learning, você vai alimentar ele com um conjuntos de dados, de coisas que aconteceram, e você tenta extrapolar um próximo, uma próxima ocorrência daquele fenômeno. E um caso muito clássico, esse é a meteorologia. Mas tem muito uso na área médica, sobretudo a partir de genética, que é você calcular a, a chance de uma... Doença que você uma doença já. Uma doença, doença. Uma doença familiar, por exemplo, com é a, a chance dela é, surgir no indivíduo, coisa do tipo. Então, assim, é, outro exemplo na área de predição, ciências atuariais também vou usar isso muito, ou seja, essa coisa de seguro, é você é, alimentar com um perfil de um assegurado e, e tentar identificar qual é a chance, qual é o padrão. Daquele assegurado, ou daquele candidato, ele vinha acionar o seguro, ou lesar-se, ou coisa do tipo. Então, é utilizado. Isso também é utilizado, se não for memória, na área bancária, para fraudes bancárias. É, machine Learning também é, obviamente, utilizando a classificação de dados. Acho que a gente tinha começado a falar isso antes, na parte de NLP, não vou entrar E, por fim, na área de associações, que é a capacidade de você gerar associações em conjunto de dados muito grandes, porque não é que a gente não conseguisse fazer antes, a gente conseguia. Só que esses conjuntos são tão grandes que, às vezes, você aplicar é, métodos estatísticos na mão e, assim, nós, pessoas, aplicarmos isso, é mais ineficiente do que você ensinar um algoritmo de machine learning a identificar aquelas associa associações. Então, um exemplo clássico é o exemplo da análise de carrinho, onde você... É, Vai verificar se um consumidor que compra um produto X, é, qual é o produto Y mais provável que ele venha a comprar é, em conjunto, por exemplo. Então, isso, muitas vezes, a gente pode estar fazendo uma correlação. Isso não é um conjunto tipo, por não é. Se eu tenho um pequeno número de produtos, eu consigo fazer isso na mão. Mas imagina que eu tenho milhares, eu tenho um número astronômico de produtos e um número astronômico de consumidores. Se lá um caso da Amazon. Então, nesses contextos é utilizado o algoritmo de machine learning para que eles possam é, automatizar e tornar esses processos mais eficientes. E a gente chega ao fim. E eu deixei aqui a frasezinha que eu tinha trazido no... Que eu, a frase não. É um pequeno conto do Borges que eu tinha no encontro passado dito que eu ia botar, mas que eu tive lá um problema e não consegui botar. E que eu gosto muito porque eu ver eu, eu, eu acho que ela se relaciona um pouco com o que a gente está discutindo nessa ideia de de representação, sabe? Então eu vou ler ele aqui. É, o nome é sobre o rigor da, na ciência. Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira e o mapa do império uma província inteira. Com o tempo, estes mapas de medidas não bastaram e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império. E coincidia com ele, ponto por ponto. Menos dedicadas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes decidiram que este dilatado mapa era inútil. E, não sem impiedade, entregaram-no às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste, onde perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país, não há outra relíquia das disciplinas geográficas. E. Eu gosto porque o mapa que coincide com a realidade, que representa, ensina aqui os limites da representação. E eu acho que a gente pode pensar isso um pouco sobre informação. A informação, ela é a representação da realidade. E será que quando a gente alcança... Será que em determinados momentos a informação, ela para de... Ela, a, representação da informa, a representação, a informação enquanto representação da realidade ela perde o valor. Então, assim, é, é um, uma ideia que eu tava na cabeça, eu não tenho uma conclusão, não tenho uma resposta, mas eu acho um pouco inquietante esse texto e esse texto é, é esse conto do Borges e eu deixo ele aí para que cada um faça a sua própria conclusão e se quiser discutir, estou aberto também. Mas é muito mais uma provocação do que uma conclusão, eu gosto de pensar sobre isso, eu gosto de pensar sobre ah, o limite da representação e também a qual fim serve a representação porque como nesse caso quando eles finalmente é, alcançaram a representação que se confundia com a própria realidade a representação parou de ter sentido e o mapa foi abandonado então é isso gente concluo a apresentação aqui ah, e eu vou mostrar só uma coisa que é o deixa eu, deixa eu ver aqui eu tirei a tela aqui um segundinho. Vou botar de volta agora. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não, está carregando. Quando tiverem... Agora foi. Certo. Esse site aqui. Então eu vou ter que dar um refresh. Espera Esse site aqui, ele é um exemplo de gerador de texto, velho. Que é impressionante. Assim, é uma rede neural que vai gerar texto com base. Ele aqui tem alguns conjuntos que ele funciona melhor se você utilizar algum desses temas. Ou você pode inserir um. Um tema e pedir para ele gerar um texto gente, olha isso. Ele vai... É, é claro que, tipo, você consegue em, em, quando você vai utilizando é, coisas que não são é, parte do, do, do conjunto inicial dele, identificar que é um texto gerado para a máquina. Mas, às vezes, ele gera coisas que são... É, eu gerei um agora há pouco, eu vou mandar gerar de novo. Em que ele falava, tipo, coisa de Trump, assim. Ou, por exemplo, ó, é, fake news é um grande problema na Malásia, é um, um, uma, das, uma das minhas principais preocupações do primeiro-ministro Najib Razak, é, a quem eu visitei nos últimos dias. Mas pessoas aqui. É, but people, who should. Pessoas aqui têm uma definição muito. Pessoas aqui deveriam saber uma definição. É, que a definição de fake news é muito ampla. É, você não pode determinar o que é fake e o que não é. Um, um, um jornal do governo como o Star pode fazer fake news, é, pode fazer uma fake news e não entrar em problemas. E é, pode também existir fake news na indústria privada de, de, de jornais. É, se você for no Google agora, você pode encontrar a história que você quiser, inclusive fake news. This is one of the... Enfim, eu acho incrível, velho. Assim, é... porque é muito bem feito, pô. Isso aqui, você, se você ler esse negócio fora de contexto e não soubesse que era um, um, um algoritmo, eu não conseguiria adivinhar, sabe? Então, é isso, gente. É... Eu abro aqui para que a gente converse e Bom, vou tirar aqui o compartilhamento. Bom, muito obrigado, Pedro acho que eu, a atuar tua fala deu muito muito muitos insights para para mim pessoalmente né ah, e bom vou, vou abrir o um debate né vocês podem postar perguntas na chat ou ah, se quiser propor perguntas a voz né então tá tá livre ah, mas ah, Bom, só um pequeno comentário, né, eu acho que a mapa que você propôs é realmente útil para nós, né, claro, imagino que para muitos dos presentes são coisas complexas, para mim também, né, mas coisas novas, né, mas, bom, uma coisa que... Uh, que andei pensando ao longo da tua apresentação, e é que para nós este, estes temas, este, uh, essas categorias, objetos que você apresentou, tem uma dupla validade, né? A primeira uh, é, são, como você falou, possíveis ferramentas de pesquisa a ser utilizadas, né? Espero que ningu ninguém utilize este uh, gerador de texto para escrever a própria dissertação mestrado, né? Mas são coisas que vamos enfrentar daqui para o futuro. Então, possíveis ferramentas para análise de conjuntos de dados que, uh, bom, uh, ao longo vamos nós necessariamente ter que um pouco incorporar no nosso trabalho, né? colegas que trabalharam 30 anos atrás antropólogos, provavelmente nem utilizavam Excel, já nós utilizamos, né, aqui vemos perspectivas que já temos que incorporar e futuras, né, e o segundo eixo que achei, que talvez para mim é ainda mais interessante, é que tudo aquele que você apresentou para nós se torna também possíveis campos de pesquisa, né, uh, ou seja, quando você falou, fiz aquele exemplo de fragmentação dos textos, vamos tirar os artigos, é, na minha cabeça vem a psicanálise lacaniana, né? Uh, Lacan estaria fazendo psicanálise com uma, uma inteligência artificial, ou seja, uh, então, tudo isso para nós se torna um campo de pesquisa, né? Tentar de uh, uh, ver como uh, estas podemos chamar de sujeitos também, operam nesse espaço, né? Uh, então, para mim, uh, a dualidade, né, ferramenta de pesquisa, é uma que se torna um campo de pesquisa, necessariamente. Uh, a tua fala foi repleta de insight. Agora, uh, eu não quero, não sei se uh, tem perguntas já, um, para o povo aqui? Se não, eu vou ou Pedro, se tu queres comentar também... Tá. Eu ia só comentar uma coisa na sua fala. Eu não sei se você estava aqui na semana passada. Não, eu, eu vi. Não consegui ficar presente, ah, mas via É porque eu trouxe um exemplo que você tá falando aí de, de Lacan. Era simbólico, né? Aí eu lembro, teve um exemplo que eu trouxe na semana passada que era justamente de um uso de análise de, de texto, só que lá em 1800 e bolinha, que foi um inglês que foi estudar a obra de Homero é, para verificar a ausência da palavra azul. Pra, assim, quando ele ia falar do oceano, ele usava a palavra vinho, ele usava outras cores, mas não azul. E é, claro que não é azul, é azul em grego, né? Mas, <risos> mas assim, você vê, em 800 não tem os métodos modernos de computação para fazer isso e o cara estava lá utilizando análise de linguagem natural, mas não era processamento computacional, né? Mas imagina os usos modernos então, eu, eu lembro que eu li um, um trabalho de pesquisa, esse é bem mais recente, acho que da década de 80 acho que é antropologia, só que aplicada a matemática que era em tribos ali pro lado da, não sei se é tribos é o nome correto, me corrijam se eu estiver errado, pelo amor de Deus mas eram populações que viviam ali pro lado das ilhas do pacífico polinésia, por ali, e observava-se que nos idiomas de algumas dessas populações, muitas vezes você tinha os, um, os números 1, 2, 3 e muitos. Você não tinha a noção de 4, 5, você tinha muitos, você não tinha o numeral 4. Mas se você mostrasse é, dois é, elementos e mais dois elementos e perguntasse qual é o resultado da soma, a pessoa conseguia indicar que era 4, ela botava 4 elementos lá na soma. Então, era, era, era por exemplo, isso aí é um caso que você consegue ver uma utilização, não necessariamente é, nesse estudo, mas hoje, em recentemente, se a gente quisesse estudar isso numa escala de meta-análise, de você estudar vários estudos de uma vez em cima disso, você pode utilizar ferramentas de análise artística para cima disso. Né? Então, é bem interessante porque foram, o, que eu, é. o que eu quero dizer é que foram feitos vários estudos em cima dessa temática, de matemática e de idiomas e nessas populações é, próxima realmente do, das ilhas do Oceano Pacífico. E se alguém quisesse estudar todos esses estudos de uma vez, ele podia fazer uma meta-análise dos estudos, utilizando os conceitos estatísticos que a gente discutiu para chegar a conclusões que fossem interessantes. Então, gente, tem pergunta, tem, o Gabriel fala, uh, tem isso nas plantas, como ele trouxe em relação a nomenclatura né, então, uh, uh, você falou de estruturas, né, é interessante que também muitos dos termos que você utiliza, né, uh, implicitamente chegam do campo das ciências sociais, como análise do discurso, estrutura, rede social, né, uh, então, alguém tem perguntas? Então eu vou fazer uma primeira pergunta. Uh, bom, uh, é um tema que me está muito interessante, né? Uh, este assunto do, uh, do machine learning, inteligência artificial, em particular, em relação ao campo do visual, né? E uh, fiquei um pouco intrigado porque você, imaginou para simplificar o assunto, né? Porque senão é muitas coisas. Utilizou a metáfora da caixa preta, né? E, uh, bom, uh, queria que tu falasse, se puder, um pouco mais sobre uh, o que está atrás dessa caixa preta, porque uh, você falou de representação no final, né, uh, o problema é que uh, no campo, né, uh, da, da computação, muitas vezes... Uh, Uh, são para nós apresentadas ferramentas que nos puxam nessa ideia de realidade, né? Uh, é assim mesmo, né? E essa ideia da caixa preta um pouco é intrigante porque esconde o que está realmente na caixa, porque não não é algo de neutro, né? E, e também você tem um trabalho, né? Nesse sentido uh, uh, uh, que de crítica também, mais desse modelo. Então, não sei, se você quer um pouco comentar isso, né, uh, uh, o que está atrás dessa caixa preta, né? Hum, é uma pergunta que é bem difícil, para, na verdade, para me responder, porque eu compreendo, eu acho que é terrível essa ideia da caixa preta. Eu, eu, eu curiosamente, eu foi um péssimo aluno de matemática, e aí eu só fui me tornar... Não vou dizer bom, mas ela só foi me tornar melhor, eu era muito bom em física, mas péssima em matemática. Só foi me tornar melhor em matemática no terceiro ano, porque finalmente o professor tirou a ideia da caixa preta que eu tinha, sobre funções. Então quando a gente falava sobre funções, eu fechava numa caixa preta. Você vai botar uma coisa aqui, ela vai cuspir outra. E aí quando ele começou a destrinchar isso, eu comecei a melhorar. E eu acho que você tem total razão. Nós, nós, enquanto cientistas da computação, engenheiros, teóricos, o que for, que trabalhamos com esse segmento, a gente tem que se esforçar e tem que ser capaz de pensar formas de traduzir essa analogia terrível da caixa preta para coisas que sejam mais acessíveis. É, muito embora eu vou lhe dizer que está dentro da minha própria limitação de linguagem. É, porque por dentro da caixa preta, se eu fosse tentar extrair, eu estaria trazendo é, a técnica crua, essencialmente então teria que estar falando sobre é, como o algoritmo ele funciona como, como funcionam as redes neurais dentro como você simula um neurônio eletronicamente a ideia de... a gente vai entrar muito em ideia de complexidade de computação que é uma coisa que eu meio que estou tentando fugir, mas, mas é uma pergunta muito boa eu acho que nós temos que pensar novas formas, né? não é aceitável até numa questão de contexto de sociedade. Imagina se a gente tiver um dia que é, explicar por que, que uma pessoa foi escolhida, sei lá, para o serviço militar e não a outra, e, e a escolha foi com base no algoritmo de Machine Learning. Como é que eu vou explicar para aquela pessoa que foi uma, a caixa preta que escolheu ela? Não tem cabimento. Então, acho que a gente, enquanto sociedade, tem que ser capaz de produzir melhores respostas sobre como as coisas funcionam. E o melhor que eu posso, eu acho, que te, te trazer agora é que mais importante do que a caixa preta é você pensar no conjunto de treinamento, porque a, a caixa preta é uma forma de você imaginar ela é um uma, uma, uma tecnologia aí se a gente for pensar tecnologia no na, na realmente como os os, os, teóricos, os filósofos na, na europeus fazem né tecnologia enquanto qualquer tecnologia você imagina, não estou falando tecnologia como computador mas como uma, uma técnica, uma função uma tecnologia, como um, um, um processo e então mais importante do que o próprio processo é o que alimenta o processo então esses conjuntos de treinamento talvez se a gente for falar realmente numa linguagem é, mais aberta eles são tão importantes quanto a própria tecnologia porque o que a gente alimenta define o que, é que vai ser cuspido o, o enviesamento se dá dentro do conjunto e não dentro do algoritmo dificilmente você tem um algoritmo enviesado o que você vai ter são conjuntos de aprendizado enviesados, um exemplo disso é nos Estados Unidos você tinha algoritmos para dosimetria de ele não dava dosimetria, ele dava uma sugestão de dosimetria de pena para o, o juiz, então o algoritmo ele não ia é, sozinho aplicar dosimetria, até porque não pode. Isso não acontece, tá, gente? É ficção científica. Isso é Minority Report. O que acontecia nesse caso aí é que o algoritmo ele fazia a dosimetria da pena e sugeria ao juiz. E observou-se que esse algoritmo tinha um, um viés racial e ele aplicava uma dosimetria maior a pessoas negras do que a pessoas brancas. E, e se a gente fosse... É, questionar por quê e entrar na caixa preta em si, talvez a gente perdesse mais tempo na discussão da caixa do que o tempo que foi é, para destinar a discussão do que é o conjunto de teste. E quando observou-se que o conjunto de teste que estava sendo utilizado criava uma sensação muito maior entre pessoas negras e crimes violentos do que pessoas brancas, você pode esquecer a caixa. O que importa é que aquele conjunto é enviesado. E ele vai... Pro... porque a máquina... A tecnologia, ela é o que... Gente, é, pronto, tem tá uma coisa que eu acho que eu posso trazer. A, tecnico, a técnica, a, tec, a, a máquina, ela é determinística. Então, se você alimentar ela com o mesmo valor, ela vai ter que cuspir a mesma coisa o tempo inteiro. Se eu alimentar ela com o rosto de uma pessoa, ela tem que cuspir a mesma coisa o tempo inteiro. Ela não é estocástica, ela é determinística. Por quê? Ela aprende de um jeito que aquilo ali fica... É, aprendido ou guardado, armazenado não sei qual é a palavra que eu vou usar é, de modo que se torna um processo determinístico ela sempre vai ter o mesmo resultado para a mesma entrada ela não é estocástica e isso é importante, porque nesse contexto, mais importante do que a própria máquina, se torna o conjunto de dados que você apresenta enviesados. Bom, eu continuaria eu, a conversar a com você... Foi, então, a, eu, eu, eu compreendo a frustração da Caixa Preta, mas infelizmente tocou na minha própria limitação, do que é que eu consigo trazer. Tá, eu obrigado, não, eu, eu continuaria a conversar sobre isso por, por horas. No futuro, trazer uma, eu, não, eu tomo isso como lição para mim mesmo, como cobrança para mim, própria pessoal, para que no futuro eu consiga trazer melhores... É, forma de destrinchar essa caixa, por assim dizer. É, todos nós temos que fazer esse exercício, né, mas obrigado. Não, respondeu. Teria outras perguntas que surgiram, mas vou passar a palavra a Christopher, que gostaria de fazer uma pergunta. Christopher? Boa tarde, tudo bem? É, seguinte, eu, eu, eu lembrei muito daquela, de uma frase que alguém disse, né, e quando o produto é de graça, o produto é você. né? E aí eu lembrei do, daquela febre do Pokémon, sabe? Que é o aplicativo e você anda por um, um, um certo território, ele marca alguns lugares que você tem que ir e tal, tem que projetar a câmera para um determinado ponto e tal. E aí eu pensei em duas coisas, assim, né? Um Que treino que nós estamos fazendo com, com esse aplicativo para o, para o algoritmo que está ali, entendeu? Porque tem, pelo menos, um tipo de dado. Tem os nossos dados ali, né? Tipo, o cadastro que eu fiz, tem um dado do território que eu andei, ele gera um mapeamento bem pontual, né? Na Daquele enquadramento, do perfil que vem chegar para mim e tal. Que tipo de treino que eu ofereci para esse aplicativo em dados que são enormes, né? gratuitamente e eu é uma pergunta que eu já tenho muito tempo sabe o que que e como que isso vai ser vendido sabe tipo o que que é, vai ser oferecido Ó, oh, nós estamos ali no, em Curitiba eu estou em Curitiba é, essa realidade aqui tem esse pessoal que está aqui né eles são assim então essa essa é uma brincadeira né é um, um aplicativo que pegou um, uma febre que tem mais tem várias gerações que adoram e que né e aí estão gratuitamente treinando uma, um algoritmo, né? Então, é essa pergunta que eu queria fazer para você, Pedro. Que tipo de, que, de treino, não só de extração de dados, mas que tipo de treino que nós estamos fazendo para essa caixa preta que é o algoritmo desse, desse aplicativo? Essa é a questão. É, como há uma companhia fechada, uma empresa, dificilmente a gente tem como saber. A gente tem como supor algumas coisas, mas difícil saber. E aí eu vou até trazer, é, você sabe o, o que é o pouco stop? Ah, dentro desse joguinho, ele tem como se fossem pontos em que você tem que parar, sei lá, em que você tem que interagir. Ele chama de pouco stop. E eu vi um estudo que questionava por que, que você tinha... A distribuição geográfica dele era muito específica. Ele não tinha em qualquer lugar das cidades, ele tinha em lugares bem específicos, ele não ia, por exemplo, para regiões mais periféricas. E aí você questionava, e como é que funcionou essa escolha, sabe, dos lugares? Quem foi que escolheu isso daí? Ah, foi uma máquina, foi um algoritmo que a gente fez que posicionou, certo? E como é que se posicionou? Então, questionar a técnica, isso que você está perguntando, de questionar, que, legal, mas esses dados que vocês estão coletando, de que forma vão ser usados? O que é que isso vai produzir? Porque a gente não tem como saber, na verdade, é, em tese, essas leis agora, como a LGPD, Uh, e na Europa, consequentemente a, a lei europeia de proteção de dados elas em tese tendem a ajudar a gente a ter um pouco mais de controle sobre esses dados que estão obtidos, de que forma eles são usados e com é o nosso consentimento nesse uso é muito difícil supor o, a, a única coisa que eu acho que eu olharia é que, bom a primeira coisa que eles estão obtendo para além dos dados geográficos é nosso dado de engajamento o quanto eu engajo com o produto, é o quanto eu engajo com a marca, é o quanto eu engajo com o jogo. Eles nem precisam saber onde eu tô geograficamente, eles só precisam saber da minha assiduidade. Entende? Então, só precisa saber a quantidade de vezes que eu abri o aplicativo, por dia, por semana, é, se eu baixei, restalei. O dado geográfico, pode ser que eles nem, nem usem, mas o, gráfico, o dado de assiduidade já dão para eles um um dado de engajamento muito interessante. Então, quem sabe, sei lá, isso é um negócio que vai ser usado por essa mesma empresa, depois para oferecer um produto diferente. Eu acho que essa mesma empresa está fazendo, fez um jogo agora, de Harry Potter, no mesmo, no mesmo contexto, na mesma ideia, de você ter lá o povo é bruxo e pode e brincar de, de ficar andando pela cidade fazendo coisas semelhantes. E aí, quem sabe eles não usaram, sei lá, de engajamento lá do outro joguinho para esse daí. Não sei. É... Esse que é o problema, a gente não tem como saber. Como é uma solução, uma empresa, uma solução fechada, eles não têm obrigação de dizer. Eles podem até dizer que é segredo de é segredo de negócio, né, segredo corporativo. Obrigado, Pedro. Então, o Gabriel tem duas perguntas. Uma é: você pode comentar? Não sei se você tem dado. A correlação espúria entre Covid-19 e regiões em que Bolsonaro tiver mais votos? É espúria. Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre algoritmos racistas, entre aspas. Você usou um exemplo no primeiro encontro sobre a frenologia. Então, pergunto. Como falar de tecnologia sem cair no fetichismo de um lado, nem na tecnofobia do outro? Duas boas perguntas aí. Com relação a essa primeira, é, acredito que seja a correlação espúria, de fato. Eu, a não sei eu, eu não tenho dados suficientes para poder explicar nessa correlação, mas acredito que seja espúria. E na segunda pergunta, sim, foi, foi de fato eu, um exemplo que é o fato de que hoje a técnica, ela tende a ser, veja, é óbvio que a técnica, ela nunca é, pura, ela não é puramente neutra, ela sempre vai enviesar para algum lado. Ela pode ser usada de qualquer forma, você pode dizer que ela é produzida idealmente para ser neutra, mas ela vai ser usada de algum jeito, né? Então, sei lá, a gente vai ver ao longo da história que não tem como você produzir uma arma é, e dizer que a é arma neutra. Não, a arma tem um objetivo, a arma tem como objetivo atirar em alguém e a capacidade de destruição dela. Então, como é que eu vou dizer que a arma é neutra? Não, a arma não é neutra. Então, uma coisa que eu queria já trazer, foi bom você ter trazido isso, não é bem uma correção, mas é uma adição àquilo que eu falei, de que a técnica é sempre neutra. Não, acho que depende, tem casos, eu fiquei pensando sobre isso depois que eu falei para vocês, eu fiquei é, martelando isso na minha cabeça. Não, nem sempre. A, a técnica, às vezes, ela gostaria de ser neutra, mas ela tem viéses, sim, que são produzidos pelos humanos que a, a conduzem. E sobre a frenologia, o que acontece é que basicamente é, o exemplo que eu dei na, na semana passada foi que hoje em dia, é, esse pessoal, esses BCs aí que usavam essas merdas, podiam pegar machine learning, podiam pegar todo o poder computacional que a gente tem, podia pegar todas essas coisas e com os maiores requintes de crueldade, utilizar essas técnicas para tentar provar os pontos lá que eles acreditavam dentro dessa imbecilidade. que, é, novamente, a técnica está à disposição de todo mundo, a técnica está à disposição do malfetor e, e do outro. Então, dessa forma, lembra que eu trouxe aquele exemplo de que a IBM, ela forneceu equipamento durante o, o Reich nazista, né? Então, assim, é, como é que a gente cai nessa de, de questionar falar tecnologia sem cair no fetichismo de um lado nem na tecnofobia do outro eu acho que é uma pergunta complicada mas que é dever da gente ser questionador sobre a tecnologia é compreender que ela é um dispositivo e que assim a tecnologia ela não é o computador você tem inclusive talvez vocês possam me ajudar não vou me recordar quem é que usa essa terminologia mas você tem tecnologias sociais inclusive e que a técnica ela é muito mais antiga. Então, a técnica, ela é, é, ao longo da história, ela vai ser usada sempre uh, conforme a, o, sei lá, o a pessoa que utiliza a técnica quiser. E, e questionar o uso e questionar a existência da técnica é importante. Agora, sem cair na armadilha de acreditar que se a gente fosse uma sociedade, sei lá, uma sociedade primitivista, a gente estaria resolvendo, porque não, ainda não sociedade primitiva, você vai ter técnica. Parte da nossa existência humana é produção de técnica, né? Então, eu, algum, sei lá, eu posso estar errado. A linguagem pode ser enxergada como uma técnica? Não sei. E aí, a gente vai questionar o fato de que a gente é capaz de falar coisas muito bonitas, o fato de a gente falar coisas muito feias, a linguagem é capaz de produzir esse tipo de resultado, culturas é, horríveis não sei se eu posso falar assim mas cu, não culturas horríveis mas culturas que tem subprodutos horríveis melhor dizendo é, e então questionar sem cair na armadilha de imaginar-se como um Ted de que uma bomba da vida e achando realmente que isso a gente isso, numa sociedade é, agrícola pré-industrial primitivista seria melhor? Eu não acho, sinceramente. Eu tento não achar, mas ao mesmo tempo a gente não pode se deixar viver conduzido é, por uma sociedade em que a técnica ela é alheia, à, quer dizer, a sociedade é alheia à técnica e a gente é conduzido. A gente não está conduzindo. A gente é conduzido pela técnica. Então, a gente não pode permitir que também ocorra esse fetichismo, como você bem colocou. Eu acho que tem um... Tem até um poema que eu gosto, que fala sobre isso, que é o All Waters by Machines of Love and Grace. É, o final do poema é um poema que ele é feito para ser dúbio mesmo, ele coloca, tipo, sei lá, assim, eu estou tentando lembrar, é, meu sonho é viver uma sociedade em que eu possa me reunir com meus irmãos mamíferos, em que a gente viva uma floresta cibernética e que é, dentro dessa paz, tudo seja observado por máquinas de graça eterna. Alguma coisa assim, a tradução livre que eu faria. E, e ele é dúbio, porque eu não quero viver nessa sociedade observado por mach, máquinas de, de eterna graça, sabe? Isso não é isso não é vida, se a gente vive observado, se a gente vive condicionado. Então, é, questionar a técnica sem cair na armadilha, realmente é difícil, mas é, é o nosso é o nosso papel, primeiro enquanto cidadão e segundo enquanto sobretudo vocês, teóricos, de antropologia, de como investigar isso. Eu, como cientista da computação, eu me vejo no papel de utilizador, produtor, e que muitas vezes eu, eu, eu me vejo produzindo coisas e eu não me pergunto qual é o resultado que aquilo ali pode causar. Sei lá, será que essa tecnologia que eu estou criando pode ser utilizada por um, pelo, por um exército, alguma porra assim, para provocar dano? Será que eu, eu criar esse questionamento dentro da nossa cabeça, enquanto produtor de técnica, é tão importante quanto quando a gente é, fala sobre os resultados que ela produz. Então, eu diria que um, um, um primeiro ponto seria esse. Nós, produtores de técnicas, temos que ser mais conscientes do impacto daquilo que nós produzimos. E a gente não pode se enxergar em cotadores neutros. A gente tem vieses. É... é... É isso, é, e acho que isso não é uma, uma boa pergunta que volta para o campo da antropologia, né, no ah, é, sentido, ah, o que Gabriel pergunta, né, falar de tecnologia, a fetichismo e tecnologia poderia ser uma reflexão que nós poderíamos fazer para qualquer categoria ou campo onde nós vamos trabalhar, né. Uh, e a etnografia nos ajuda a lidar com isso, né? Tem mais perguntas, pessoal? Eu acho que temos ainda, se não me engano, um, ainda uns um 20 minutos, meia hora? Não sei. A gente fechou de 5h30 da outra vez, mais ou menos. Ah, tá. então, foi uma hora e meia. Tá, então... Certo, então se tiver mais uma perguntinha assim podemos fazer, senão acho que podemos encerrar. Alex, eu queria depois deixar esse conteúdo uh, disponível, eu posso mandar para a Cleo, para para quem é que eu mando isso, os slides, essas coisas. Pode mandar Pode. para o e-mail do minicurso e a gente disponibiliza. Beleza. Eu te mando pelo WhatsApp, então. Massa. fica no aguardo, então. Aí eu vou mandar também alguns vídeos certo. com as coisas que são é, que podem ajudar sim na explicação. Inclusive, vou, vou... missão pessoal, eu vou mandar um vídeo explicando Machine Learning de uma forma melhor. É, talvez entrando mais nessa parte da caixa preta. Eu pensei aqui em uns exemplos que então, eu posso mandar. Per... Pedro, teria uma pergunta bem rapidinha, né, porque uh, aqui tem todos, não sei, tem que mais, que menos está dentro nisso, né, uh, mas sugestões, talvez, para uh, quem estiver interessado, para aprofundar alguns dos assuntos que você tratou, rapidamente, sei que é uma pergunta ampla, mas acho que poderia ajudar isso, né, só alguma sugestão. Eu, mando, eu posso mandar esse material também um pouco mais é, aprofundando dentro dessas temáticas. Isso aí eu encaminho para deixar. Sugestões de cursos também. Tem alguns cursos de, de, de ciência de dados. Não, não posso testar a qualidade, mas eu sei que tem alguns na internet. Mas acho que podem ajudar. pronto ah, bom então eu Pedro te agradeço muito novamente né pela participação e também pensando que estamos abrindo os canais de diálogo né que não vai claro, queria dizer com certeza mas quase com certeza não vai acabar com esta com essa tua palestra porque tem muitas coisas a ser pensada colaborações potencialmente muito ricas né isso também é uma sugestão para quem está presente aqui, escutando este, este webinar. E eu vou encerrar ah, lembrando que ah, o próximo webinar será amanhã, às 10 horas da manhã, com Vitor Casadei, que é mestre em ciência da computação. Uh, engenheiro de machine learning do César, né, que vai falar uh, de coletando os dados na internet, como fazer, né, então amanhã vamos entrar já mais uh, em, não, não, não sei se posso dizer, em questões mais práticas, assim, de uh, como coletar dado e como analisar, né. E, bom, agradeço também a todos os presentes, novamente Walter, Raoni e Leonardo pela organização, né, se não isso não aconteceria, e mando um abraço a todo mundo. Alex, se me permite, queria agradecer o convite que vocês fizeram e a disposição de vocês, porque é, eu imagino que está todo mundo animado para pegar e botar a mão na massa e utilizar as ferramentas, e eu sei que às vezes ficar muito na teoria é chato, mas, assim, eu fico muito feliz em ver essa interdisciplinaridade e espero que isso dê grandes resultados para vocês, para a gente, né, como um todo, como sociedade, porque acho que é muito bacana ver é, o uso da técnica fora do que ela foi pensada, né? Nesse contexto, ver vocês de antropologia se apropriando é, dessa área que muitas vezes não é pensada é, para vocês. Então, assim, acho isso ótimo. Espero que dê resultados bacanas, sabe? Espero poder ler, sabe, daqui a alguns anos, alguma coisa publicada nesse contexto. Então, seria muito legal. E uma última coisinha que eu ia falar. É, eu não sei se alguém aqui gosta de ficção científica e conhece um escritor chamado Isaac Asimov, mas tem um livro dele chamado é uma, tem uma série dele chamada A Fundação em que o personagem principal no primeiro livro, não o personagem principal, mas o, é um psicohistoriador. E acho muito interessante até hoje como esse cara pensou isso em 60, 70, 70 e como é atual a função desse personagem que é um psicohistoriador, é analisar a história e analisar as movimentações da população através dos dados históricos então ele vai fazer a análise da história e tentar é, prever sei lá não lembro qual é o adjetivo que ele usa o que é que vai acontecer e ele chega à conclusão lá que o império galáctico em que eles vivem que é tipo a Roma lá do do, do universo lá deles que existem há sei lá quantos mil anos vai acabar daqui a mil anos e isso causa um burburinho lá e, enfim é, eu sugiro como leitora leitura porque ficção científica é uma coisa que eu acho massa e dá para você extrapolar e ter muitos insights sobre a realidade a partir disso então, obrigado gente, agradeço a paciência comigo